Se liga que nesse vídeo eu quero mostrar pra você a maneira mais simples, ó, de você conseguir crescer uma banca, mesmo que pequena, tá? Essa banca que era muito pequena, tá crescendo cada vez mais. Eu quero te mostrar uma estratégia que mesmo você ter uma banca de 30 reais, 50 reais, você pode utilizar para você fazer a sua banca crescer. Então vamos embora pro vídeo. Olá galera, seja bem vindo a mais um vídeo do meu canal, me chamo Júnior Moreira ó, tô aqui no meu escritório, aqui no apartamento, o gatinho tá aqui dentro da caixinha, imagina um gatinho que ama ficar dentro de uma caixa, olha só, a caixa é até pequena para ele, ele ama ficar dentro dessa caixa aqui, ó, tô aqui dentro do meu... Escritório, vou até fazer umas mudanças aqui, galera Vou tirar esse sofá daqui, ó Opa, quase que eu tropecei aqui Vou tirar esse sofá daqui, vou fazer uma parada bem legal Que em breve vocês vão ver ah, Mas enfim, olha só pra Quem não me conhece, me chamo Julio Moreira Se você não é inscrito aqui no canal, já se inscreve Porque no vídeo de hoje eu quero te mostrar uma estratégia para você que tem vontade de ganhar mais dinheiro Ou começar a ganhar dinheiro com apostas esportivas Quero te mostrar uma estratégia que pode fazer você ganhar mais dinheiro Mesmo você tendo aqui, ó Vamos só pra você, ó, Mesmo você tendo uma banca pequena Como você pode ver, ó Os meus computadores estão conectados já aqui na bet Esse aqui tá na bet Lá também já tá. Pra quem não sabe, né, isso não é a minha renda principal, tá, galera? É, eu trabalho com marketing digital, eu tenho outros negócios, tenho um negócio físico aqui na minha cidade. Isso aqui eu uso mais como, vamos dizer assim, um complemento, né? Eu faço uma média de 100, 150, 200 reais por dia de lucro. Eu já mostrei em alguns outros vídeos aqui pra vocês dentro do canal. E aí quero mostrar pra você como que você pode começar a crescer uma banca, mesmo que seja uma banca muito pequena, aqui agora através de uma estratégia que eu aplico todos os dias aqui no meu negócio, Beleza? Seguinte, olha só, antes de mostrar pra você essa estratégia e alguns resultados aqui na tela do meu celular, ó, quero explicar pra você o seguinte, quando eu comecei a me aventurar neste mercado de apostas esportivas há mais ou menos, sei lá, um ano e meio atrás, mais ou menos, eu quebrei a cara algumas vezes. Melhor dizendo, eu quebrei a banca algumas vezes, sim, eu quebrei a banca mais ou menos três, quatro vezes, se eu não me engano, e acabei não perdendo pouco dinheiro não, perdi uma grana boa, Através disso, tá? assim, de fato, espero que isso nunca tenha acontecido com você Espero que você não tenha quebrado nenhuma banca ainda Coloca aqui nos comentários, inclusive, se você já quebrou a banca Alguma vez ou não, não tem problema nenhum Faz parte também do processo Só que acontece, eu comecei muito empolgado Acho que a maioria das pessoas é assim, né Quando eu comecei a ver algumas pessoas falando Sobre ganhar dinheiro com futebol Apostas esportivas, ganhar dinheiro assistindo jogos E tudo mais, aquela coisa toda Comecei totalmente empolgado E como vocês podem ver, né eu sou atleticano Que hoje, com toda a certeza, é o melhor clube do Brasil É o time que vai ser campeão de tudo este ano, na é verdade É mentira! E aí eu perdi muito dinheiro porque eu comecei apostando do meu próprio jeito Então quando a gente começa apostando do nosso próprio jeito A gente sai apostando que os times, tecnicamente falando, favoritos dos jogos já vão ganhar Vão meter vários gols, que não sei o que E aí a gente vai naquela empolgação toda e acaba perdendo grana Só que eu perdi uma grana boa, eu perdi uma média de uns 3 mil reais Sei lá, uns 3 a 4 mil reais mais ou menos para você ter ideia Quebrando a banca do meu próprio jeito Tipo, na primeira vez que eu apostei, na verdade Eu coloquei, sei lá, uns 50 conto na minha banca Nem foi tanta grana não, coloquei uns 50 conto E eu perdi, eu lembro direitinho que eu perdi 50 conto, mano Em questão, tipo, de uma hora, mano, uma hora Aí no dia seguinte eu fui lá e coloquei mais uns, sei lá, acho uns, uns 200 reais Não lembro agora exatamente, uns 150, 200 reais E aí eu falei assim, porra, agora eu vou fazer um pouco mais devagar Um pouco mais moderado, um pouco mais com calma E aí eu perdi um pouco mais devagar também Perdi o dinheiro, tipo, em uns três dias é. Ai, que burro! tá zero pra ele! E na quarta vez, o que que aconteceu? Só que eu sou um cara persistente, tá ligado? Se eu via, porque, tipo assim, o que que passava na minha cabeça? Pô, eu tô vendo outras pessoas ganhando dinheiro com isso. Por que que só eu tô quebrando a banca? Eu tinha que procurar entender o que que tava acontecendo. E aí na quarta vez, eu coloquei 500 reais na minha banca. 500 conto, mano. Sim, 500 conto, porque eu pensava assim, ó. Quanto mais dinheiro eu colocar, tipo assim, um valor mais alto eu colocar, mais cuidado, automaticamente eu vou ter que ter pra não perder aquela grana. Porque quanto mais dinheiro você coloca na banca ali, mais dói no bolso. Então você meio que valoriza mais, vamos dizer assim, né? 30 conto a gente meio que... Gasta num lanche ali, então a gente não, não, não sente tanto a dor de perder, vamos dizer assim, do que perder 300 500 reais, por exemplo. E aí, dessa vez, eu fiz diferente, né? Eu coloquei 50 reais, só que aí eu comecei alguma. Eu comecei a ver algumas pessoas falando sobre tal de grupo de sinais, grupo VIP, grupo de entradas, né? Que os analistas vão lá e mandam as entradas já prontas e você só segue aquela coisa toda. E eu resolvi naquela época, tipo, tem mais ou menos já uns 10 meses. 8, 9 meses mais ou menos que eu entrei E aí talvez antes de mais nada você vira pra mim e fala assim Ah não Júnior essas paradas de grupo VIP De grupo de sinais não funcionam não Então eu quero mostrar pra vocês o seguinte aqui ó, Quem me acompanha já tem um tempo aqui no Instagram ó, Vou mostrar pra vocês aqui Quem me acompanha já tem um tempo no Instagram Sabe que eu comecei essa banca aqui mais ou menos com 500 reais Porque eu mostro lá no meu Instagram sempre Se você não me segue, inclusive segue lá depois, tá? Eu mostro sempre lá no meu Instagram e, Olha só, hoje tá um pouco mais de 4 mil e Isso porque eu realizo saques diariamente Se você não me segue, me segue no Instagram porque eu sempre fico mostrando esses resultados lá Então todos os dias basicamente eu saco 150, 200 reais O lucro, tá? que é a minha meta Que é uma meta de 150, 200 reais por dia Eu saco todos os dias Porque pra mim, meta batida é meta que tem que ser sacada Porque senão você acaba perdendo ela depois Então eu saco todo santo dia E é isso, tem mais ou menos uns 7, 8 meses Que eu comecei a participar de um grupo VIP Eu já falei sobre esse grupo aqui ó. Vou até mostrar pra vocês Pra ter uma noção como é que funciona O que, que funciona um grupo VIP, tá? Como é que é? O grupo VIP nada mais é do que o seguinte, tá? Você entra no grupo e os analistas vocês manda as apostas prontas para você, ó Como você pode ver aqui, olha, tem 1.607 pessoas dentro deste grupo Então você consegue ver que tem bastante gente E aqui, olha, são os resultados já de alunos, ó, do grupo Olha aqui, ó, Diego é um aluno Ó, Henrique é outro aluno, ó, E tudo são os resultados deles, olha só Esse aqui, olha, colocou 40 conto, voltou 150, mano Só para você ver os resultados dos alunos aqui, ó, brutality, mano E aí vai, ó, aí os caras mandam os sinais já prontos aqui dentro, ó Tá vendo aqui, ó, você clica nesse link aqui na hora que eles mandam, já vai para o jogo. Você só segue a entrada que eles pedem aqui e pronto. Depois de mais ou menos 5, 10 minutos, o resultado já tá na sua conta. Olha, é tudo green, ó, tá vendo? Ó, green. Olha, ó, não, olha isso daqui. Olha que absurdo esse resultado aqui. Isso foi de ontem, tá? Isso foi de ontem. É dia 30 de julho. Hoje é dia 1º de, de julho, tá? Vou mostrar para vocês verem. Ó. Aqui, espera ó. aí. Ó, hoje é dia 1º de julho, ou seja, foi ontem. Olha só o resultado de ontem para vocês terem uma ideia, mano. Olha essa sequência de greens. Olha essa sequência de greens que teve dentro do grupo. Ó. Isso tudo, então a taxa de acerto dos caras... São muito boas, são muito boas. Então assim, o que acontece? Eu entrei num grupo VIP... Olha gatinho aqui. Eu entrei num grupo VIP por alguns motivos específicos que eu não sei se pode ter alguma coisa a ver com você ou não, tá? Mas, primeiro motivo, porque eu tava cansado de ficar quebrando banca tentando apostar sozinho, tá? E aí, o que acontece? Eu também não tenho tempo, eu, Júnior Moreira, não tenho tempo pra ficar estudando de uma maneira massiva pra me tornar um especialista profissional, um analista profissional. Eu não tenho tempo de ficar analisando jogos do Cazaquistão, do Egito, da Austrália, da Bélgica, de não sei de onde, sabe? Ficar o dia inteiro na frente ali do contador só analisando jogos, entendeu? Eu não consigo. Eu não tenho tempo para isso. Eu tenho outros negócios para para me envolver também. Segundo, que eu acho que dá muito, leva muito tempo, né? E, e para você se tornar um analista profissional, do meu ponto de vista, você tem que estar tá disposto a perder dinheiro, porque no começo você vai perder dinheiro fazendo a análise sozinho, entendeu? Então se assim, eu não sou nenhum, eu não sou nenhum analista profissional, eu não sou profissional, Profissional, nada disso, apenas seguir as entradas do grupo então assim, eu não tinha tempo para ficar analisando jogos o tempo todo ok, não sei fazer análise profissional, tava cansado já de perder dinheiro, com é, perder minha banca já por conta disso, de ficar, analisando de uma, né, ficar analisando do meu próprio jeito e tudo mais e terceiro, tá, porque eu acho muito mais prático e muito mais simples mano porque dentro do grupo já tem uns caras que já são profissionais, ficam o dia inteiro analisando jogos do mundo todo, e os caras só mandam as entradas lá dentro do grupo, você só clica faz a aposta em menos de 30 segundos, você leva menos de 30 segundos para seguir o sinal dos caras, e pronto, e você viu a taxa de assertividade, é muito, muito alta, tá? Então esse é o motivo pelo qual eu faço parte de um grupo VIP, ok? É mais ou menos por isso, é só para explicar para você um pouquinho, um pouquinho da minha trajetória até aqui. Então é o seguinte, eu vou deixar, se você tiver interesse, vou deixar aqui na descrição do vídeo, aqui abaixo, o link que explica melhor sobre o curso mais o grupo VIP, Tá? Se você quiser saber mais, é o que eu faço parte, não é meu, eu faço parte dele tá? E vou deixar inclusive pra você aqui o meu WhatsApp, vai aparecer aqui na tela o um WhatsApp e vai estar aqui embaixo também Me chama lá se você quiser tirar alguma dúvida sobre o grupo VIP, sobre como é que funciona quiser trocar uma ideia, me chama lá, que eu estou disposto a trocar uma ideia com você sem problema nenhum, beleza? Eu vou deixar meu WhatsApp aqui na descrição do vídeo Então falando sobre a questão da estratégia, tá? que eu aprendi participando dentro deste grupo VIP Que eu acho que qualquer pessoa consegue alavancar a sua banca é do zero, tá? A estratégia principal, no ponto de vista, vou deixar três dicas para você do que eu tenho pedido. É isso daqui, ó. Escanteios, minutos, OK? A analisar escanteios minutos, né? Tipo, o grupo VIP que eu faço parte, 90% das, das análises, 99% das análises são baseadas em escanteios minutos, ok? Que são escanteios de 10 em 10 minutos. Como é que funciona? Ó, primeira dica que eu quero deixar para você é o seguinte, não pegar jogos, deixa eu ver se tem algum jogo do estilo que eu tô querendo te mostrar. Não pegar partidas que estão com um placar muito dilacerado, por exemplo, partidas que são 4x0, 3x0, Sabe, é, porque geralmente quando a partida tá com placar muito largo, 4x0, 3x0, esse tipo de coisa, o time visitante já não tem forças mais para atacar e o time que tá ganhando de 4x0 diminui o ritmo geralmente. Então, a chance de sair escanteio são menores, tá? Então eu gosto muito de pegar jogos aqui, ó, de, né, eu já reparei, a maioria dos jogos que são analisados são jogos que estão com placares apertados, tipo esse aqui, ó, 2x1... 2x2, 0x0 Porque são jogos que ninguém fez gol ou tá com uma diferença de um gol Então o time é, que tá perdendo tá correndo atrás e o outro quer ampliar o placar Principalmente se o time da casa estiver perdendo, tá? É muito bom, porque o time da casa geralmente vai para cima para tentar recuperar o placar Primeiro ponto aqui, ó, é esse Não pegar placares que estão dilacerados, tá? É, outro ponto é você fazer uma análise sobre os jogos Se o jogo está tendo muitos ataques, beleza? Igual esse jogo aqui, olha Esse jogo aqui tá no primeiro tempo Teve 19 ataques perigosos para um lado e 15 ataques perigosos para o outro, já teve 3 escanteios no jogo, então é um jogo que tem a tendência de ter escanteios ó. Então você clica nesse jogo aqui, vamos ver se ele está tendo a opção de... de... cadê? Bela Vista aqui, ó, esse jogo aqui, vamos ver se ele está tendo... aqui ó, ele nem está tendo a opção de escanteio minutos, ok? Tem jogos que infelizmente não aparece essa opção Tá? É normal, faz parte. Tem jogos que a bet não libera essa opção. Ó, nenhum jogo, neste momento, está liberando a opção de escanteio minutos. Mas como que funciona... Aqui, ó, esse daqui está... isso aqui está liberando a opção de escanteio minutos. É um jogo que ainda vai começar, no caso. Ó. Aí, aqui, ó, como é que funciona? Você vem aqui em minutos... Ó, você vem aqui, ó, escanteios Você aposta, por exemplo, de 10 em 10 minutos Ou seja, que vai sair um escanteio no jogo Do minuto zero até os primeiros 10 minutos de jogo Se sair um escanteio aqui, você ganha E para você tomar uma noção de como que isso funciona Eu quero te mostrar um vídeo que eu postei no meu Instagram Duas horas depois Pronto, achei, ó Eu coloquei esse vídeo, ó Escuta o que, que eu falo aqui, ó deixa, deixa eu voltar, uma entrada, peraí uma Ó, o que que eu disse, ó Ó, tô terminando de configurar uma... Paradas aqui, nisso eu acabei de pegar uma entrada, uma tradinha aqui no grupo VIP. Ó, vamos ver se vai dar bom, hein? O jogo tá rolando ali Ó, vamos ver. ó Acabei de mostrar que estava entrando, que peguei uma entrada ali do grupo VIP e tudo mais, né? Alguns minutos depois, ó. E meus amigos, em cinco minutinhos, vem com as minhas apostas resolvidas e pá! Tá, tá vendo? <risos> Deu grinha. Já deu bom aí, ó. 60 conto em menos de 5 minutos. Café da tarde. Tá vendo? Então, sim, mano, essa estratégia de escanteio minutos funciona muito bem. O que você precisa saber aí, tem, tem em mente, é duas, duas coisas. Você pode analisar por sua, própria, por sua própria conta, né? Correr o seu próprio risco e tudo mais. E né buscar analisar sozinho os jogos. E aí a dica que eu deixo para você é não pegar jogos que tenha placares dilacerados. É fazer uma análise sobre os dois times, né? se os dois times têm em média um número de... se, se, têm, sabe, se atacam bastante, geralmente têm um número de escanteios altos né, durante suas partidas. Por exemplo, um time bom para você fazer isso é o Atlético, o próprio Atlético. O Atlético é um time muito ofensivo, então geralmente os jogos do Atlético têm muitos escanteios. Então, analisar isso também e tudo mais. Só que aí a questão é que tem jogos do mundo todo, né? Então, você precisa analisar, se você quiser fazer sozinho, por sua própria conta e risco, analisar bem os jogos do mundo todo por aí. Mas, com toda certeza, essa é uma das estratégias mais fáceis de você conseguir alavancar a sua banca, beleza? Eu não faço mais por minha própria conta, porque já cansei de quebrar a banca, né? Então, chega, mas é mais ou menos isso. Tá bom? Então espero que esse vídeo tenha te ajudado, espero que tenha agregado alguma coisa para você. Se você gostou, deixa o seu like. E lembrando que eu vou deixar aqui na descrição o meu número do WhatsApp, se você quiser tirar algumas dúvidas, falar um pouquinho comigo, trocar umas ideias sobre o Grupo VIP e tudo mais. E o link também que explica todos os detalhes do curso do Grupo VIP aqui abaixo do vídeo pra você. Demorou? Até o próximo vídeo então e valeu!